Nopa, então, já se faz um tempo desde que eu me sinto meio distante de vocês, sabe? Vocês quase não sabem sobre mim. Teve um cara que não sabia nem se era mulher ou homem. Gelauzinho. Uma youtuber que vocês devem conhecer muito bem, mas agora eu te, quero te fazer uma pergunta. Ela é homem ou mulher? Não sei. E se tem algo que praticamente ninguém daqui vai saber, é que eu quase perdi o pé no meu aniversário. Então bora lá que eu vou contar essa história pra vocês. Entre 2015 e 2017, tava eu na praia comemorando não sei quantos anos porque não lembro. E até então, meus dias estavam sendo incríveis. Eu acordava, tomava um café da manhã, me vestia e já ia pra praia. Aí depois eu voltava pro apartamento que eu logamos, tomava um banho, almoçava, esperava um pouquinho pra comida descer, descansava e ia pra praia de tarde, onde só voltávamos pro apartamento quando era noite. Mas nesse dia em específico, eu tava lá curtindo a praia de boas, o apartamento jantar, né? Enquanto jantávamos, minha mãe teve uma ideia. Por que não vamos na sorveteria para dar uma refrescada? Automaticamente, todos de lá toparam, menos minha avó que ia ficar lá para cuidar da Bartók. Então, nós fomos na sorveteria, onde tomei meus sorvetes favoritos e na volta foi que tudo começou a dar merda. Nós saímos de lá na maior felicidade comemoramos muito bem o aniversário. Eu com sono, mas também bem alegre. E não sei se vocês sabem, mas eu sou uma desastrada total e me descargo com qualquer coisa. E uma desastrada feliz e com sono no combina né pois eu tava lá andando pela calçada toda desastrada e tropecei minha mãe me deu aquela bronca para prestar mais atenção por onde andava pois eu levei isso muito a sério e queria tirar uma da cara da minha mãe mas aquela foi a pior decisão que eu podia ter tomado eu fiquei olhando para o chão para querer dizer que tava prestando atenção quando do nada alguém puxa meu braço com muita força e eu questiono mas na mesma hora que eu me questionei me deparei com algo que ia me traumatizar um tijolo eles puxaram meu braço porque o meu pé ia bater num tijolo e fazer um estrago desgracento. Mas não foi nem o tijolo que marcou minha mente que me traumatizou. Foi a frase do meu pai após isso. Porque imagina se não fosse pelo puxão de braço, como meu pé estaria hoje. Isso no meu aniversário. Não se esqueçam, no meu aniversário. Voltamos pro apartamento e já era tarde da noite. Eu deitei no cantinho da beliche e comecei a pensar na casa do meu pai. No tijolo, e meu pé todo está sagueado. Mas enfim, vocês têm algum trauma de infância? Se sim, me conta aí nos comentários, porque eu gosto de me sentir mais próxima de vocês. E saber que vocês já passaram por algo parecido com o que eu passei. E o vídeo foi esse. Se tu assistiu até aqui, foi porque gostou. Então deixa o likezinho aí e se inscreve no canal. Senão amanhã você vai sair de casa e perder seu pé pra tijolo. E bom abraços, tchau.